Jogou so de McFadden no Gosto Hotel. Assisti a primeira parte? Não, né? Enfim, eu fui, a gente tinha uma missão, mas encontramos um inimigo no caminho e perdemos um jogador, recuei, fiquei sozinho, encontrei um esquadrão inimigo, fui atacar eles, matei pra caralho, inclusive matei mais um, que eu não marquei no vídeo, mas me falo depois. Tomei um tiro na mão e eu tô machucado, por isso que eu tô com dificuldade. E agora eu tô perdido tentando encontrar meus amigos. Quase o amigo meu que não tá camuflado como vê dele. Quase foi. Tá de preto. Mas eu ativo bem da mão esquerda. Ele tem um pouco de janela, tá muito foda. É, não, foi aqui. Tá. Que, que missão que vocês têm que fazer? Eu vou voltar pelo corredor escada ali. O corredor subir então. Tá. Estamos, estamos. aqui. Eles precisam de apoio aqui, ó, 8 é. Eu tava pensando em dar um flank grande aqui. E ver que que dá para pegar aqui, mais. Tem uma, uma, uma escadinha que é aqui, ó. É, que é pequeno, que é segredo sim, aqui. Sim. Na sala do lado, a gente sobe, você tem que segurar alguém, segurar a janela, e aí, dá talvez, para pra pegar por trás aqui. Também, acho que tem que ser, tipo, naquelas nossa missão, subir quietinho, tá ligado? Então. E é bem isso você que vai acontecer. Aqui, Esses dois caras da Team Six vão subir a pequena sobe escada enquanto cadinha, eu vou se segurar se as janelas janela aqui. Com dois outros caras do, do Team Six, a gente vai dar um grande... Nos quatro, nos cinco, no caso, se encontrar no M8, onde o Tourette está pedindo ajuda. Ah. falou que todo mundo que tentou chegar aqui não conseguiu, ninguém apareceu Então, ele fala que não é o melhor caminho, mas não estou vendo ninguém Sniper para comando, sniper para comando Eu acabei de chegar em M8 Contato, né? Aqui o Tureta com o esquadrão dele montou um perímetro de defesa, e ele está esperando Conta um engenheiro para ativar uma bomba. Inimigo, inimigo, inimigo, contato! Não sei se é inimigo Não oh, sei se inimigo. inimigo Alguém sabe se o corredor lá no hotel é um inimigo? Não sei se é inimigo Eu vou pegar Vai é até lá mas Não consigo ver se é preto ou se é camuflado Alguém consegue falar? Que preto cara ele tá com colete de cor vou pegar vai sair daqui ah então peraí, deixa ele aparecer ah saiu puta que pariu contato aqui contato tem um embaixo terra aqui ai okay. peguei um peguei um tem mais é estou aqui ai hey, esculá Achei! Peguei? Peguei! <laughs> não, não peguei! <laughs> peguei? Ah não! Pas super! Que, eh. No, está en <tose> Maleta <tose> Vou a janela. janela. Tem, Temos tem alguém pegando. Contato, contato, contato, contato, contato, contato, contato, contato Tá avançando Cuidado, cuidado, tá avançando, tá chegando Oh, aí não aconteceu muitas coisas não, apesar dessas imagens que são da hora, uh, eu voltei depois, porque eu vi inimigos avançando, pro efetório, onde eu encontrei o Italo, e a gente deu uma jogada bacana, a gente arrebentou uns caras, deu uns dois tiros de sniper de lá longe, foi da hora, e claro, eu não filmei o caralho, porra! E bom, eu voltei aí pro hotel para terminar o jogo porque a gente não tinha mais uh, objetivos e deu isso. Olha, a situação. Estão embaixo. Ok. Eu tava no refeitório e eles atacando por baixo, então eles estão tentando me achar no refleto e já fugindo. Vamos pegar alguma janela lá? Então eu tô vendo na janela não tô vendo eles mais. Pensando em colocar. Eu tenho uma armadilha, vou colocar uma armadilha. Sim. Líquida, essa tinta errado. Ainda vai fazer mais rápido. É. aí, nada? Nada. Não, o Rafa, ele pegou o principal lá no meio, ele falou. Uhum. Eu peguei ele, a única? Ele jogou lá é. ele falou assim, ó, tem o um principal, ele, ele pegou. Ah. Boa, então... Era então, né? Já faz um tempinho agora, mas a gente tava no refeitório do outro lado, eles atacaram pelo, por baixo, né? Uhum. Pelo norte. E conseguiram fazer a gente recuar. Eu, eu fugi de lá. Uhum. Então, devem estar, sei lá, ainda. Cara, aqui não tem ninguém, cara. Pela janela, não. Vamos ver, eles devem ter outras. Oh, só pra você saber, essa escada eu botei uma armadilha, tá? Se vocês querem passar, olhem primeiro, tem um fio, tem que passar embaixo. Vamos ver pela janela, talvez dá pra pegar alguém, vai pegar aqui. Fica de olho. Contato, contato. peguei peguei um peguei um contado tinha dois peguei um descendo a escada é tem tem tem Tô passando, tô passando Travou Sui Sancho, está tá passando Peguei um Mais um no chão tá eu peguei vários aqui peguei vários peguei uns quatro aqui eu peguei um aqui mesmo cabeça outro um cara do outro lado da do banheiro ocupa eles, eles vou ocupa eles vou vou pegar do outro lado Várias contatos. Eles estão se agrupando embaixo lá. Eles estão tentando avançar e a gente está recebendo eles. A gente recebeu por enquanto, muito bem, eles recuaram um pouco. Temos mais um lá. Oh, oh, só uma coisa: não descer essa escada. Acho escada eu coloquei uma mina terrestre. Oh, tá? nossa. Ah, acabou. Nossa, meu Deus. Demorou demais para fazer esse Terminou! Nunca mais vou fazer essas porras de mapa 3D me fudir, inclusive eu parei nesse assim, mesmo. Então é isso, foi um puta jogo animal McFadden só. Adorei. Uh, depois disso, claro, eu fiquei sem, sem bateria com as garras. Mas a gente não, mas sim, mas... fez o último objetivo que era acionar a bomba e vai levar ela pra fora aí. do campo. Eu filmei com o celular achando que tava tudo de boa, que tava, que eu, eu tava feliz do meu jogo, não morri, bater geral e tal, e morri. Eu deixo esse vídeo de celular pra vocês. Janela janela, oh, aqui nós que fica aqui. <tosse>